E aí, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nós vamos ver uma speedrun de Elden Ring em 17 minutos. O cara zerou Elden Ring em 17 minutos, recorde mundial. Vamos ver qual é que é. Eu joguei Elden Ring. Levei mais ou menos... umas 90 horas. Não, nem isso, foi bem mais. Foi cento e poucas horas pra conseguir zerar o jogo. E, va e vamos ver a, as estratégias que ele utiliza para realizar speedrun. Vamos ver os itens que ele escolhe. Se ele é muito bom, se ele buga o jogo. Provavelmente vai ter algumas técnicas de speedrun do Dark Souls, dos outros Dark Souls, por exemplo, essa. Ele que todo jogo porque a animação de abrir a porta é mais devagar do que você quitar e entrar no jogo. Então, aí é uma estratégia. Ele tá comentando que a rota que ele vai seguir nessa speedrun não é a mais rápida. Mas talvez é a mais segura. Aí ele vai se jogar no buraco? Esperto. Já que você tem que morrer pra esse boss mesmo. Se você se jogar, instantaneamente resolve o problema. Como esse povo. Eu adoro ver Speedrun. Vocês já devem ter notado. Vocês já jogaram The Ring? O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo e comentem a build que vocês usaram se vocês jogaram. Nada de rage com o um maguinho não, tá? Por favor. Yeah, I out a way to zip to tá, o começo padrão is... provavelmente pra todo mundo. Ele tá mudando a resolução do jogo. Ele deixou a resolução baixa. Será que é pra ter mais FPS, talvez? O jogo todo feio. Não é a qualidade do vídeo, tá? Ele que deixou o jogo assim. Eu não faço ideia do que que é esse glitch. Deve ter algo a ver com a resolução. <risos> Já começamos como. Tá, <risos> ah, pegou o cavalinho. Well, ele vai fazer de novo? Olha lá, ó. Se alguém aí que é da comunidade de speedrun souber, como que funciona isso? Me explica. Olha lá, ele tá tentando. Parece que o nome disso é Zip. Foi. Meu Deus do céu! É, like I mean, yeah, essa é a categoria N%, né? Que pode glitch. Deve ser interessante assistir uma sem glitch. Pra ver a estratégia yeah, normal que ele person, usa. Você que lutar com com não level ups, though. Ele quitou uh, todo o jogo, passado. tipo, Alt F4. Hum, o pessoal tá comentando que. Esse zip é um bug que, tipo assim, são em pontos específicos. Você não pode fazer em qualquer lugar quando você quiser. You tried Interessante. Já chegou in in em of, of the Lakes. From EG as well. É, normalmente você precisa derrotar todos os Elden Lords para so, poder yeah. enfrentar o, the thing, like, o o boss final. final. Será que ele Vai simplesmente that's the, that's the atravessar tudo. You, so you to, like, Aí, ó, ele chegou no, na academia. Tá. da Do Não, é da Rena, não lembro o nome. É, acho que é Rena. macro Agora ele tá indo... É nessa parte tem um dragão do lado da cidade, eu lembro. Morri várias vezes por esse dragão. Mas esse jogo é maravilhoso. E já conseguiram quebrar ele. É, então, ele tá comentando que ainda não descobriram todos os zips possíveis e tal. Esse bug aí. Então, provavelmente... O tempo vai reduzir. Estamos em 17 minutos de game de speedrun. O quão rápido o pessoal consegue zerar? Será que conseguem chegar abaixo de 10 minutos? Olha lá. Ele abaixou a resolução. Pra fazer o Zip. Ou seja, Eu isso só dá pra de fazer de no expertise. PC. Aí ele se teletransportou pra voltar lá pro castelo. E ele vai matar ela, provavelmente. Nossa, mas só com uma espadinha? Quero ver como isso vai chegar, hein? Ih, ele vai zipar. <risos> ele não vai matar o boss, ele vai zipar. Olha lá. É muito engraçado. Ele tentando fazer o bug. Daqui a pouco, quando você vê ele é arremessado, desgurmitado pelo mapa. Meu Deus. <risos> Olá, Miyazaki. Não culpa o Miyazaki, não. Eu sei que tá quebrando What o jogo. Aí, Olha isso. Chegou nas torres. Onde você encontra Ranny. Não tá nem com névoa. Ah, não. Não é as torres, não. Confundi. Subturno. Sword. Eu fui aí, eu só não lembro onde que é aí. Ou oh, não, eu não fui aí. Não lembro, o jogo é tão grande. Imagina, depois de cento e poucas horas de gameplay, você esquece, né? Tá, ah, com certeza eu não fui aí. Temos uma área nova pra explorar, não é mesmo? Aí ele quitou, ele deu falso warp de novo Igual na speedrun de Dark Souls 1 Não sei se vocês viram aqui no canal A gente fez, um, assistiu um speedrun de Dark Souls 1 E eles fazem esse falso warp toda hora Tipo, eles selecionam pra ir pra um lugar e quitam É bem interessante Nossa, real Eu não fui aí Sabia nem da existência daí, Ele ainda tá com a resolução baixa, é. Ele vai zipar. Será que eventualmente eles vão consertar esse zip? Nossa senhora. Voltou a resolução. A roupa. You hum. Right? Opa. Vai quitar de novo. Dessa vez ele quitou pra fazer os inimigos pararem de querer matar ele. Okay, dark. Quando você quita, os inimigos eles voltam pro spawn original. Então se o um inimigo te perseguiu e você quitou, ele simplesmente vai te ignorar. É muito bom. Yeah, I'm doing plus eight. Nossa, as as ele three mexeu three, no menu tão rápido I que eu não consegui entender well, o que ele fez. To, but, yeah. Ele fez um falso warp de novo. A few people have had zips happen casually, but it's it's very uncommon. players players never esse bug do Zip, pelo que ele falou, aconteceu com alguns jogadores. Tipo, quem jogou no PC. Aconteceu com você? Aconteceu? Comenta aí qual foi sua reação. Eu que joguei no console nem... Aconteceu nada comigo. Aconteceu uns bugs comigo. Tipo, de você ficar voando parado e morrer. Porque sim. Tem aqui no canal um clipe. Tá, ele pegou as 20 mil almas dele. Agora eu reconheço onde ele tá. Ele tá indo pra Rena. Rania. ela é muito R aí. Provavelmente ele vai aprimorar a arma dele no máximo. É. Eu vejo muita gente nas speedruns usarem essa arma em específico. Eu ainda não fui atrás do porquê, vocês sabem me dizer? Comentem. Meu Deus. Agora ele entrou. E ele vai matar ela? Porque não parece. Oito minutos de jogo ele já tá aí parando pra pensar. Eu acho que eu, é que eu, eu, eu joguei 100%, né? Eu fui fazendo as coisinhas, tudo. Eu acho que eu cheguei aí. So much, so much perto das 60 horas de jogo. Oxi. Which route is that? So, we basically would skip all of Volcano Manor and instead go to Altus for our upgrade materials. Mas ninguém, tipo... Eu vi esse bug. Eu vi, eu vi ontem alguém mencionar esse bug de poder sair voando. É a difícil. Olha que incrível. Há um limite para a distância de zif? Um, meio que. Tá, ele vai pra mansão. É, ele tem que morrer pra essa coisa. Quando eu descobri isso, eu achei demais. Olha lá, ó. Se você, Se você morrer pra esse golpe... Pra esse monstro, em específico... Você vai parar lá na mansão. Uou, wow, foi rápido. Eu gostei bastante de fazer... Não só essa missão... Essa dandie opcional... Como boss, eu achei demais... Então, essa arma eu vejo muito o speedrunner usar. Provavelmente ela deve ter um scaling muito forte. Ele tá pegando é as pedras da sombra um pra aprimorar a arma dele. Isso é bem interessante. Deve ser muito louco montar, né? O Ter saco pra montar um, uma rota de speedrun. Ah, ele quitou no boss. Ali tinha um mini boss ou um boss. Eu acho que é um boss. Mas ele quitou. Ah, eu sei o que ele fez. Ele bugou o boss. Quebrou a inteligência artificial do boss. Meu Deus. Tem isso no, no 3 também. Ah, agora eu sei porque que eles usam. Esse piso é muito roubado. Ele foi nerfado em uma atualização. Olha o dano que ele tá dando. E eu passei a passei raiva com esse bicho. Com esse gordo aí. Ele começa a girar. Nossa, é muito complexo. No Dark Souls 3, eu acho que todos os bosses tem como você bugar. Eu lembro de ver um vídeo, os caras bugando todos os bosses. <risos> o cara ainda nem foi aí, <risos> Meu Deus. You shouldn't take YouTube comments to heart. I, I don't, If I, did, I would, would be depressed. And... Ele abriu o quarto a caminho. Vemos que ele não vai pro boss. Nossa. Pegou. Ah. Ele foi pegar ali o um negócio. A pedra da sombra. É, ele tá voltando o caminho. Eu digo voltando porque eu, eu quando eu joguei. Eu fui pra mansão do de outro jeito, conversando com a, Inip, com a menina. Não sei se vocês eu sabem. Uma... Aí eu comecei lá em cima na dungeon. Dungeon da mansão. É. Entendi por que, que ele foi aí. Se eu não me engano, ele pegou o poder que dobra o dano do seu próximo ataque. Isso é meio que essencial. Ele vai passar de nível, vigor, mente, a ah, mente para mana. Agora ele vai dar o upgrade, mais oito já. Hum. É muito legal ver o quão longe as pessoas conseguem chegar. Agora ele vai enfrentar um boss. Tentando fazer de novo. Você vê que é uma forma meio inconsistente, né? Não é um negócio que, tipo, ah, você consegue de primeira. É agora. Vamos ver como é que ele vai enfrentar um boss. Ah, é o Beast. Tá. Ok. Olha o dano que ele causa com essa arma. Isso que foi nerfado. Ó, oh so oh, pelo que dá para ver, ele bufa a mão esquerda com o efeito de você dobrar o dano. E aí ele fica pisando no chão. Oh my God, good RNG. E ele tá jogando na atualização antiga. Is Isso foi plus corrigido. Plus? Quando você, antes dessa atualização, você conseguia bufar a sua mão esquerda com dobrar o dano e com a sua mão direita ficar usando o poder. E você ia dar o dobro do dano e, ó, você ia dobrar o seu dano e não ia gastar, porque é só por um golpe. Mas como você não tá batendo com a arma, funciona. Entendeu? Então ele tá jogando na atualização passada, antes desse nerf. <risos> Vai dar warp? Nossa. OK. Here we go. Okidoki. Agora ele vai pular o Godfrey. Vamos ver como que ele vai fazer isso. Ah, não. Ele pulou o Godfrey já. Yeah, is good. Ele faz parecer tão fácil. E olha que eu joguei usando Summon e... Eu joguei usando Sumo Sendo mago e mesmo tendo platinado os três Dark Souls All right, Elden Beast, please cooperate. Ah, ele usou o Sumo. Olha o dano. <risos> oh, yeah. E ele zerou em dezessete minutos. Elden Ring e Speedrun divertido de se ver. O que, que vocês acharam, gente? Jogaram a The Ring, curtiram a, a Speedrun. Muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo vídeo. Falou!